Então, boa tarde a todos, bem-vindos à 13ª sessão do Café com Arquivo.pt eh, de, dedicada ao Arquivo de Opinião, uma aplicação web desenvolvida por Miguel Ono, nosso ilustre convidado de hoje. Miguel Ono é um pesquisador e é um investigador do INESC-ID, Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, em Lisboa, é, a sua investigação é dedicada ao processamento de linguagem natural, de maneira que temos hoje aqui uma sessão muito interessante para todos os investigadores que se dedicam a essa área. Processamento de linguagem natural, neste caso aplicado a um arquivo da web, foi esse o resultado do seu trabalho. Ele concorreu ao prémio arquivo.pt 2018 e ficou em terceiro lugar, portanto um dos premiados aqui hoje presente no café. E o seu trabalho tem, tem se desenvolvido eh, por, esta, eh, por esta perspectiva de análise de texto em instituições políticas portuguesas e da opinião pública. Eh, bem-vindos a todos, bem-vindos eh, a este café e, e acompanhem, acompanhem sempre os nossos temas. Bem-vindo ao Miguel. Miguel, a palavra é a tua. Então, muito obrigado, Ricardo, e muito obrigado pelo convite de, para fazer este café no arquivo.pt e, e, e esta oportunidade para falar sobre o, o arquivo da opinião. Portanto, uh, um, como o Ricardo estava a dizer, uh, portanto, eu sou investigador pós-doc no Inesc-ID e é, é, apesar de ser no mais na área da computer science e principalmente na área do NLP, dedico principalmente uh, os meus trabalhos à questão mais sociais ou políticas e portanto tem um quadro mais na área do computational social science onde trabalho principalmente texto onde tenho trabalhado muito os textos do Parlamento também a parte da opinião agora com, este, com esta questão do, do arquivo da opinião, mas também mais recentemente a social media como os dados do Twitter que, é, que, que, que também tem muito por onde explorar. Uh, em, em relação ao, ao arquivo da opinião e ao, ao o comentário político, o que os ingleses chamam de o, o, o political punditry, o que é que é isto? Portanto, o, o comentário político nós sabemos que está presente todos os dias nos, nos, nos média. nós acho que podemos segmentar isto em dois principais canais de distribuição, onde nós estamos a falar dos comentários da televisão, onde os comentadores da televisão, que geralmente são ou convidados nos telejornais para dar a sua opinião como expert, ou têm os seus canais próprios, os seus programas próprios de comunicação, nós podemos lembrar-nos perfeitamente do, talvez os mais conhecidos e atualmente é o comentário do, do Marcos Mendes, do Domingo à Noite, mas que substituiu um, um, um programa de comentário que durou durante muitos anos, que era o de Marcelo Rondal Uh, portanto, este é, na, parte, na parte televisiva temos esta secção, que é uma componente importante na parte da discussão pública, e depois também temos a parte dos colunistas nos dos jornais, que é onde se, de, para, para qual qual se foca o arquivo da opinião. Portanto, o, o, nos colunistas, um, cada jornal, normalmente, normalmente, praticamente por regra, todos os jornais têm a sua coluna da opinião, o, ou seja, uma secção onde temos os colunistas que escrevem sobre a sua opinião geral, sobre os acontecimentos dos públicos do dia-a-dia, -dia, que geralmente está focado ou, ou são os colunistas permanentes, ou seja, então os jornais têm os X, 10, 15 colunistas que escrevem permanentemente, ou seja, todas as semanas há um artigo ou mais que uma vez por semana determinado colunista e depois convidados que vão se escrever sobre os, os temas variados, muitas vezes são convidados para escrever sobre o seu, tema de expertise, por exemplo, nós podemos ver, por exemplo, no caso quando é imagina que não se não está em discussão pública a questão dos incêndios, geralmente é sempre convidado um colunista ou outro para, para, para, para que tenha expertise em ordenamento territorial ou combate aos incêndios, um académico, e para escrever sobre, e dar a sua opinião sobre os acontecimentos. Portanto, este comentário político, no fundo também é uma opinião, Uh, uh, analisando do ponto de vista mais macro, não é? Uh, é uma, é um, tem um papel relevante na, naquilo que é chamada na construção da narrativa. Porquê? Porque é, é bem conhecido do estudo dos médicos, que a construção da narrativa, ou nós podemos chamar o público real do, do, do, dos acontecimentos públicos ou do que está a acontecer publicamente numa determinada sociedade, uh, sofre sempre um processo de seleção. Pelos média, portanto, que é natural, portanto, numa sociedade como acontece sempre milhares de eventos todos os dias, e para noticiar os eventos tem ver um qualquer tipo de seleção de, de, dos acontecimentos e, e para fazer um reporte. E nesse processo de seleção, obviamente, há sempre um, um, um envisamento não é não é apreciativo, mas há sempre um envisamento uma interpretação dos acontecimentos e um comentário sobre esses acontecimentos. O, o comentário político é muito este processo, porque, porque mais dedicado agora aos acontecimentos políticos, porque dentro do, da dinâmica política e do dia-a-dia -dia, nós sabemos que existem todas as suas complexidades, todos os seus pormenores, uh, partidos que são conflituais com outros, que tomam determinadas posições, ou um político toma determinada posição em relação ao seu eleitorado, e que muitas vezes todos estes processos complexos estão dependentes de pormenores, de questões históricas passadas, de relações com outros pares, que eh, trazem sua complexidade e, eh, naturalmente, que nem todos, qualquer cidadão comum está a par de todos estes acontecimentos. Portanto, o, o, comentário, o comentador político muitas vezes aparece um bocado, como a literatura algumas vezes chama como o decipher of these political complexities, porque vem dar a sua opinião, a sua interpretação, do como se deve, a sua opinião de como se deve interpretar este, todos esses acontecimentos, e, no fundo, faz de parte desta tal construção da narrativa do, do, da coisa pública, entre aspas. E, portanto, é, é, é, no, não, neste caso particular, do artigo de opinião, vou-me dedicar exclusivamente aos artigos de opinião dos dois jornais. Isto porque nós inicialmente do, do projeto até tinha, eu contem, eu tinha pensado em incluir a parte televisiva, mas tecnicamente é muito mais complicado e, portanto, inicialmente vamos só nos restringir à parte dos jornais. E nos jornais é importante termos uma pequena definição, e, e a definição deste que este comentário político, então acaba por ser um artigo, ou vários artigos, que geralmente falam sobre o, o, o, o estado público da coisa, ou seja, sobre os acontecimentos públicos do dia-a-dia, -dia. claro que às vezes há artigos que falam sobre alimentação, recomendações de restaurantes ou futebol, que não são tão politizados, mas é uma minoria, a maioria fala sobre as questões políticas e, um ponto, e uma questão fundamental é que são todos assinados. Isso porque Estão assinados e é, é, diferem, então, portanto, do, do, da peça jornalística normal, que até muitas vezes não é assinada, e, portanto, tem como sua responsabilidade é a, parte, é a equipa editorial. No caso da opinião, ela é assinada e que significa que tem um componente muito pessoal e que, que significa que se está, que está a, a, a, a posicionar como uma, uma opinião do autor e não do jornal. Um, um, Outra questão que nós temos que colocar aqui de, em relação ao, ao, aos, aos artigos de opinião é que eles muitas vezes também são vistos como a opinião pública porque o facto de ser, uh, ou, serem artigos que são oposições públicas de, de autores e pessoais e não de instituições como jornais e significa que muitas vezes a parte política que sejam os próprios partidos políticos, os governantes, as próprias instituições, olham para este tipo de opinião que surgem todos os dias nos jornais como uma espécie de um reflexo da opinião pública. Uh, uh, quando eles querem saber se determinadas políticas estão a ser bem recebidas pela opinião pública ou, estão, ou, se, ou como é que, que tipo de críticas é que estão a existir sobre ou determinadas políticas ou acordos políticos ou o que for acontecendo acontecer o que está a acontecer, uma forma que geralmente existe uma tendência na componente política é observar como está a opinião dos, aos colunas da opinião, que de certa forma pode ser um indicador. Mas ao mesmo tempo que são indicadores também, tem, também são os chamados influencers, porque como, nós, como tem este papel privilegiado uma posição de destaque nos jornais, que tem acesso à informação, ou, ou muitas vezes são profissionais, que estão constantemente atentos à dinâmica política, significa que têm esta posição de, de, de influenciar qual é a opinião pública sobre as determinados assuntos. Portanto, tem este dual role não é? em relação à, à opinião pública. Independentemente da perspectiva que nós tínhamos, o que é importante de realçar é que eles são uma parte essencial do debate público. E, portanto, a partir do momento que são uma parte essencial do debate público, temos que começar a pensar em termos de memória de, e construção da memória deste tipo de opinião. E porquê? Porque nós sabemos que o, o, um político debate saudável é que qualquer político, qualquer debate saudável precisa de reviver debates antigos, precisa de saber o que é que foi discutido anteriormente, precisa de saber se anteriormente a posição das mesmas pessoas. Uh, mudou ou, não, ou se continua a mesma quando nós estamos a falar de pessoas hoje, é muito a os autores políticos portanto a memória é, e a memória da, da discussão política penso que tudo, todos nós concordaremos que é uma componente essencial das da, da, da democracia saudável e portanto uh, a criação de arquivos deste da de memória é fundamental para termos um público um, um debate público saudável uh, por outro lado o oh, a criação deste tipo de artigo não pode ter obviamente só físico, porque isso é uma coisa que nós também já que já existe há muitos anos, porque qualquer pessoa pode ir à sua biblioteca municipal e consultar os jornais e ver o que é que se estava a discutir há 30, 20 anos atrás sobre determinadas matérias, mas uma pesquisa física nós sabemos hoje que é altamente limitativa e não não permite e não dá o leque de possibilidades que dá um arquivo digital. E portanto, a construção de memória do debate público necessita naturalmente de, de um, um, um arquivo digital que proporcione ferramentas como um, um, um motor de busca, procuras por autor, por time period, pela fonte, por autor, etc. E portanto foi nesta linha de ideias que, que propus a criação do arquivo da opinião, que no fundo se resume a um arquivo digital de, de, das, dos artigos da opinião. Mais à frente vou falar sobre hum, a plataforma em si, e, portanto, mas agora queria só descrevermos como é que foi este processo de construção do arquivo e coleção dos dados. Portanto, para nós construirmos então este, este, este arquivo da opinião, em geral do, do, do, dos artigos da opinião, eu, há, há duas fontes principais, principais ou únicas lá, que uma delas é, é, são as próprias páginas dos, dos jornais, que têm a sua secção de opinião e nós podemos ir, ir usar essas páginas para retirar a informação. O problema é que destas páginas elas estão limitadas, porque muitas delas se limitam apenas, disponibilizam ao público as últimas 100 opiniões ou até determinada data, que significa que se nós quisermos ir atrás já não temos acesso e, portanto, temos de ir a outras alternativas. A outra alternativa que foi usada na construção do arquivo de opinião foi o arquivo.pt, que nós sabemos que é um web archive do PT e do main e que permite consultar o que é que, como é que estavam as páginas há, há 10, ou há 5, 10 anos atrás e, portanto, Aqui mostra vos a pipeline do que foi feito na construção. Houve então esta primeira fase, que é, é, que é o que eu chamo da URL Identification. Esta URL Identification passou pode-se resumir por, no fundo, encontrar onde é que estão os URLs de todos estes artigos de opinião. Então, aqui, usando estas, estas, estas data sources, os próprios jornais e o arquivo .pt, fui procurar todos os URLs. Uh, primeiro uma, uma, por diversas formas no caso do no caso do arquivo.pt ou é descarregar por exemplo os artigos todos reais determinada determinado domínio e buscar clues como por exemplo se tem lá que a opinião ou autores que um nomes dos autores ou pela secção, etc uh, e depois também fazer o web crawling dos próprios jornais ou também do próprio arquivo.pt dentro do próprio arquivo.pt se eu fosse a secção da opinião, por exemplo, do sábado, dentro do arquivo de opinião é possível ir buscar o, o, a, a página onde nós estamos na secção dos arquivos de opinião e pode fazer lá dentro o webcrawling. Depois deste processo de, de web crawling, ou seja, desta identificação de todos os URLs onde está um arquivo da opinião, há uma segunda fase que eu chamei aqui o scrapping, no fundo, que é retirar a informação do, do URL, ou seja, a informação que nós criamos no fundo foram, foi retirada vários tipos de informação, mas as, as, as principais são é um título, um autor, a data de publicação e o body, ou seja, o texto, o corpo do, do, do, do artigo para fazer o procedimento mais à frente. Uh, isto, obviamente, não é suficiente porque neste processo, quem faz isto sabe, obviamente, que é bem cheio de lixo, e, portanto, é preciso um processo de de data cleaning, né? uh, de fazer uma limpeza geral do, de todos estes dados, uh, porque, por exemplo no caso dos nomes havia sempre muitos problemas com os nomes, uh, porque os nomes vinham com uh, remoção, vinham com um, muito, uh, código um, anexo do HTML, ou às vezes os nomes vinham mal escritos, isso uh, muito provavelmente porque no início não criavam fichas por autores, isto por não falarem início, nos anos 2008, 2009, não criavam fichas por autores e que escrever no um nome à mão e, portanto, muitas vezes erravam com o nome. Portanto, houve aqui um processo de manual de, de inspeção e de correção de nomes. E depois, no fim, um processo de, depois, no fim temos todos esses dados, todo um processo de, de, foi aplicado todo um processo de NLP, que eu já vou falar a seguir, onde foi feito um papel um, um, um tagging, um NER e um, uma extração de frases. Portanto, este é o processo pipeline, que está assim muito simples, mas eh, não é todo, todo automático e tem muito manual, no caso do web scrapping eh, foi feito vários web scrappings para vários jornais, para várias datas, porque como nós falamos na semana passada, eh, os, o front-end dos jornais vai mudando ao longo do tempo, o que significa que nós temos de alterar o scraping para cada, para cada esse intervalo de tempo, e portanto, eh, eh, isto é um trabalho, no fundo, semi-automático. Portanto, em termos de... Se, se quiserem ficar com uma ideia das ferramentas que foram usadas, foram usadas variedíssimas ferramentas na pipeline, no caso de, de, do NLTK, as pessoas regulares imensas, o scikit-learn, para fazer o scrapping, podem usar o scrapping, que é muito útil e muito fácil. Aqui para o NLP, duas ferramentas que até hoje já nem uso, que foi o de e o mas que hoje até podem ser, pode se usar as ferramentas e o framework foi usado, o Web Framework foi usado o Django e o MongoDB. Portanto, quais foram agora depois de todos os processos de recolha, limpeza, estruturação dos dados e temos os textos todos, quais foram as NLP Tasks que agora nós coloquei, que eu coloquei em cima dos do, do, do, do dados. Portanto, um, uma primeira foi um NER, e, portanto, eu vou tentar explicar muito sumariamente o que é, que é o NER. O NER é um name Entity Recognition e que é uma tarefa do NLP que tem como objetivo, de forma muito resumida, uh, identificar entidades dado um texto. Ou seja, entra, de um lado entra um input de texto, e do, o que vai sair depois do modelo é uma identificação dentro desse texto das entidades que estão nesse texto. As entidades normalmente que são usadas é pessoas, localizações e organizações, Portanto, eu dou aqui um exemplo, uh, um, por exemplo, neste input uh, do Vancouver, etc. O, que deve, o, que, o, o modelo que deve identificar o Vancouver como uma localização, o British Columbia também como uma localização e o, o, o Gregor Robertson como uma pessoa. Uh, este processo de NER, é um, no fundo, é um processo de classificação e, como eu estava a dizer, existem muitas ferramentas no mercado. Eu, na altura, usei o Stanford mas hoje em dia já não uso o Stanford uso o Spacey, que permite com facilidade treinar o modelo e até tem melhores resultados. Eu, na altura, treinei o, o, o Stanford com o Cintil. O Cintil é um corpo de, de para português de Portugal com 30 mil se não tenho erro, frases anotadas, ou seja,. Uh, estão ao volta de 30 mil frases onde estão anotadas, onde estão localizadas os, as, as pessoas as organizações as localizações. Portanto nós damos isto ao modelo treinamos e no fim ficamos com um modelo que depois pode receber frases novas que não estão no corpus treinado e ele, ele consegue adivinhar. Uh, em termos de performance só por aqui para quem está mais interessado esta é a performance do Ner do Stanford NER Paul Cintil, que tem o F-measure é, é, um, o, o objetivo é chegar a um em um FMAD de 79,80, mais ou menos, o que é relativamente bom, mas hoje em dia, com o Space eu já chego aos 0,90, o que é consideravelmente melhor. Depois de aplicado o NER, apliquei então um processo de recolha de extração de key phrases. E o que é uma key phrase? Uma key, uma key phrase, no fundo, é uma palavra, uma sequência de palavras que representa uma ideia, um conceito que é de relevante reter. Eu dou aqui o exemplo do Refugee Crisis, ou, ou o Serviço Nacional de Saúde, e o António Costa. Portanto, é importante reter e identificar estas key phrases, principalmente no discurso político, porque os, na, não, no campo do discurso político é, é, é, existe uma tendência para os políticos usarem no seu discurso as palavras-chave. Isto porque muito faz parte de muita estratégia de comunicação dos políticos, ou da estratégia de comunicação de, de membros dos próprios partidos eh, assegurarem-se determinadas bandeiras, principalmente, falei, principalmente em campanha, assegurarem-se ou, ou focarem-se em determinadas bandeiras, causas políticas, e isso significa que têm que repetidamente usar sempre os mesmos conceitos. E esses conceitos podem ser identificados pelos, pelas keyphrases. E, portanto, e, uma identificação dessas key phrases, dessas palavras-chave, pode-nos dar pistas sobre quais são os tópicos que estão mais, em que esses recursos políticos estão focados. Uh, como é que agora nós identificamos estas palavras-chave? Agora, outra vez, mais uma, um ponto mais técnico. Estas palavras-chave, se nós olharmos para elas, nós vemos que elas têm, segue mais ou menos um padrão morfossintático uh, uh, uh, constante. Uh, porquê? Porque como elas são entidades, elas liberalmente vão ter, ter um substantivo, e depois podem ter um, um, uma proposição ou um, um adjetivo Uh, uh, uh, em conjunto, e nós podemos ver, por exemplo, aqui na crise de refugiados, temos um, um substantivo, uma preposição um substantivo, o Sistema Nacional de saúde, um substantivo, adjetivo, preposição e outro substantivo, António Costa, dois substantivos. Portanto, quase todas as, as palavras-chave, ou se não todas, têm e, obedecem uh, a, a, a um padrão morfossintático muito semelhante a este, e portanto, numa, num, quando nós estamos a extrair a palavra-chave de uma primeira. Coisa que se faz vai, é, então, é retirar todos estes padrões e, o que nós, e identificar estas possibilidades com, com candidatos a palavras-chave. Então, temos um texto, do texto identificamos todos os segmentos de palavras que seguem este padrão e dizemos que estes são, são candidatos a palavras-chave deste texto. E depois, deste candidato, vamos atribuir um score e depois, no fim, fazemos um ranking do score e, e as teremos, por exemplo, as primeiras três, as primeiras cinco. Este ranking do score, há vários métodos para atribuir, para atribuir este ranking, mas nós chegamos à, à, à conclusão que, que os regras heurísticas de de simples, como TF-IDF, um, um, uma métrica que nos dá um ranking em relação à posição de onde ela está no texto, o próprio tamanho da key phrases, que nos dá resultados muito bons em relação ao estado da arte e que pode ser aplicado para retirar. Isso porque, por exemplo, em relação à posição, é quase natural que uma pessoa que esteja a escrever um texto que esteja a falar sobre de refugiados comece, pelo menos, na parte inicial do texto, que se dirija ou que escreva a crise de refugiados, não é? Enquanto é, isso significa que com estes métodos é possível identificar, obviamente com, não, não com toda a certeza, porque a própria tarefa tem alguma subjetividade, um conjunto de palavras-chave. Portanto, é, fim isto, e é, é, é feito este processamento, então o, vou aqui dar uma pequena breve mostra sobre o que é que é o arquivo a, a plataforma digital, a Webframe. É, é, Portanto, o meu arquivo de opinião tem, tem três principais, tem três secções, vá, tem uma primeira front page, onde tem um motor de busca, onde o utilizador pode pesquisar, como pesquisa no Google, com um termo ou uma frase, um, um artigo, que depois resulta numa, em todos os artigos que eventualmente continham essa palavra ou esse texto. Isto aqui usa o motor, o motor de busca do, do próprio MongoDB e depois o utilizador pode pesquisar, pode fazer um filtro sobre o autor, sobre e afunilar com as datas e inclusive selecionar a, a fonte, o jornal. Também pode pesquisar diretamente pelo autor e o, o, a base de dados tem aproximadamente 3.500 autores e cada autor tem a sua página Onde há uma agregação desta informação que foi retirada no, no processamento NLP do arquivo, do, de todo o corpo. Portanto, eu aqui mostro aqui um exemplo do Rui Tavares, que tem 829 artigos nesta base de dados do público, tem muitos artigos, porque ele já é colunista há, há muitos anos, onde, portanto, nesta página o utilizador pode observar todos os artigos do autor, não lemos, porque isto aqui direciona para o link original, e depois tem associada uma nuvem onde que nos identifica uh, quais são as palavras-chave relevantes, uh, mais frequentes do, do corpo do autor e as pessoas, os locais de alinações usadas com mais frequência também pelo autor. Portanto, aqui neste caso nós vemos que no conjunto dos seus artigos o autor dirigiu-se o, o utilizou como palavra chave muitas vezes o Pedro Passos Coelho uh, nos locais de Portugal, organizações do Parlamento Europeu. Aqui uma pequena nota que é, é importante, que, que é, por exemplo, nós vemos aqui o Pedro Passos Coelho que tem 64 artigos, que se dirigiu muitas vezes, portanto, a este autor, como dirigiu-se, ou o algoritmo considerou como palavra relevante o Pedro Passos Coelho. Nós temos aqui mais artigos com o Parlamento Europeu. E agora nós podemos perguntar porque é que o Parlamento Europeu não está na nuvem de palavras-chave. Isto porque o, o, o, Parlamento, o, o algoritmo de detecção de palavras-chave não considerou, em muitos artigos, o Parlamento Europeu como uma palavra-chave. O que provavelmente aconteceu, ou seja, o autor podia estar a escrever sobre um assunto qualquer europeu, não, em que a palavra-chave, a é, sua ideia não era escrever sobre o Parlamento Europeu, mas simplesmente o citava, Uh, no meio do texto, e significa que fica contabilizado com o Parlamento Europeu. No entanto, não é uma palavra-chave, uh, porque não está no início, não está central, etc. Depois, há uma secção só dedicada a estas palavras-chave, onde o utilizador também pode procurar uh, uma palavra-chave em particular. Uh, uh, estão identificadas, indexadas mais ou menos 30 mil uh, palavras-chave. Uh, e um utilizador pode pesquisar neste caso, foi, eu dou como exemplo a eutanásia, e que depois nos devolve resultados sobre uma pequena estatística sobre o seu uso ao longo do tempo, portanto, não imaginar que há é um investigador que quer pesquisar, pesquisar sobre o que é que foi discutido à volta de eutanásia, eu pode, já, por aqui, pode já afunilar as suas principais buscas é, é, entre janeiro e março de julho, em janeiro e março de, de, de 2016. É, pode ver que foi nesta altura que houve o principal discussão acerca da autonave e aqui nesta secção eh, informa qual é o, o número de vezes que foi usada eh, em artigos por jornal e nesta, nesta, nesta secção as, as palavras-chave relacionadas com a palavra-chave de busca. O, o, o método cálculo desta, deste relacionamento através do word embeddings. isto para quem não sabe muito rapidamente um, um word embedding é uma forma de, de codificar a semântica de uma palavra e num vetor num vetor, que de, que, uh, num vetor matemático que tem a particularidade que a posição nesse espaço vectorial de uma determinada palavra está numa posição do espaço onde à sua volta estão as palavras que semanticamente semelhantes ou seja, no fundo é uma tradução do, do espaço de palavras para um espaço matemático, onde as palavras semelhantes vão estar próximas umas das outras. Portanto, se nós olharmos, para, se, nós, se nós podemos olharmos para a palavra gato, cão, rato, elas nesse espaço vectorial iam, iam e não todas próximas umas das outras. Os países, Portugal, França, Espanha, noutra posição, etc. E isso se faz através de, de, um, de uns algoritmos, onde dá-se dá -se como, como se dá um input de corpos grandes de texto. Neste caso, eu dei como input esses modelos de criação deste word well os textos, de, destas opiniões, onde eh, incluindo estas palavras-chave, e, e que forma obter quais são as palavras relacionadas, ou aquelas palavras-chave que são discutidas, eh, à volta, ou, ou, ou à volta... Eh, das palavras são pesquisadas. Portanto, neste caso de Eutanásia, eh, o que é que nós dependemos daqui? Que muitas das opiniões que falam sobre a eutanásia, elas também discutem assuntos como aborto e interrupção voluntária da gravidez. Obviamente também, também utilizam a kefere de disponibilização. Mas é interessante que nós temos aqui, por exemplo, aborto e interrupção voluntária, porque eh, a possessão é um assunto quer dizer, que é diferente. Uma coisa é a interrupção voluntária de gravidez, outra coisa é a eutanásia. Mas é interessante ver como os autores, apesar de serem dois assuntos diferentes, usam muitas vezes nas suas crónicas e assim não só a opinião política, normalmente usam argumentos semelhantes ou vão buscar mesmo argumentos que são usados em relação ao aborto para discutir a questão da eutanásia. Portanto, um resumo do, do, do, do corpus. E do arquivo da opinião, que tem, tem 85 mil artigos, são 3.500 autores identificados e 30 mil, volta a 30 mil frases aqui e indexadas. E tem nove eh, anos de publicação. Obviamente, o número de publicações por ano não é igual, porque nos anos 2008, 2009, o arquivo.pt não recolhia tanto como recolhia, por exemplo, em 2016. E assim o que significa que, continuando mais para trás, menos artigos por ano temos. Em termos de utilização, os números não são nada de especial, temos que ser uh, uh, honestos, portanto, estão, eu aqui, eu, ao caso, fui contabilizar, antes de antes, vir antes aqui, 2649 utilizadores, 3.300 sessões, mas são muitas taxas de rejeição, portanto, eu diria, pai, mil e poucos sessões, neste, neste, desde o início, o que não é grande coisa, mas também é um, é um, artigo, é um, um, um portal fixo Uh, uh, uh, que a SOTE é 2016, que tem um número de, de jornais. E por isso, uh, uh, uh, por isso mesmo estou a trabalhar na versão, segunda versão do arquivo da opinião, e só queria dar aqui quatro slides sobre para dar um vislumbre o que é que será o arquivo da opinião 2. Este é o arquivo da opinião da versão 2.0. Uh, já agora já introduzi mais uh, uh, uh, mais pontos em particular o observador Jornal económico Leck e Visão também é uh, uma questão do arquivo na opinião.pt é que só é até 2016 16. portanto agora vai de 2016 até ao presente até o, até hoje uh, e um dos objetivos também nesta versão 2.0 introdução do social media uh, em particular o Twitter e o Facebook e os planos iniciais eh, do Facebook já, já não vão ser cumpridos por causa da história da questão histórica que até falámos na semana passada, porque o face, a API do Facebook agora é muito mais restritiva por causa da questão do Cambridge Analytica, o, o que impede a, extra, a extração de dados, mas isso já não acontece com o Twitter. E, portanto, aqui no Twitter, no fundo, é a recolha de dados do Twitter destes colunistas, porque muitos deles têm, têm contas de Twitter e isso significa que nós podemos e buscar informação ao, ao, à sua atividade online via Twitter. Uh, um dos objetivos também é fazer real-time monitoring, ou seja, à medida que os artigos eles são, são, são publicados, entre aspas, já são mostrados no portal, e adicionar uma feature que eu já vou falar, que eu acho que é muito engraçado, que é o posicionamento político destes de comunistas, porque como nós inicialmente estávamos a falar no início, portanto, todo este comentário político, é impossível não, não, não, não ser imensado, e é natural, há uns há colunistas que se, centram, que se colocam mais à direita, outros que se colocam mais à esquerda, outros que estão ao centro, e, portanto também é bom ter uma perspectiva, e é saudável para termos uma perspectiva qual é o posicionamento político deste, do, deste tipo de opinião, e aqui és, uh, o, a, o Twitter pode-nos ajudar a, ter, a calcular um posicionamento político, e obviamente vai ter ter um, um novo front todo um novo front -end. As contas do utilizador é uma coisa que ainda estou na dúvida, até podemos falar um bocadinho, se deve ter conta do utilizador ou não, porque significa que pode-se fazer um, uma recomendação muito mais direcionada ao utilizador sobre as opiniões é que são mais próximas do utilizador, etc. Portanto, o, o home page, é, eu mostro aqui dois slides do front-end, o home já, então, já não será virada para o, o cupom de busca, mas para a monitorização, onde, são publicados os artigos mais recentes, com métricas de, de, de, de Twitter e Facebook, neste caso, se eu não partilhas, este acho o não de partilhas é um, é um número que nós podemos facilmente ter acesso e que nos dá uma ideia da relevância do artigo, é um, é um fator importante, porque um artigo que é muito falado na discussão pública, geralmente é muito partilhado pelo Facebook, no Twitter já não tanto, portanto é um bom indicador do qual esse artigo está sendo relevante na discussão pública, Uh, os mais recentes, pois a informação sobre as tendências, etc. E depois um, um, um, uma secção importante que irá ter é a secção do autor. Uh, nos, isto é simplesmente um exemplo, uh, onde teremos, por exemplo, a mesma que a Helena Garrido que indica os jornais, os número de artigos, as tendências do autor em termos de, dessas palavras-chave, uh, os mais recentes e o posicionamento do Twitter. O que é que é este posicionamento do Twitter? Então. É, dos, dos, dos, dos, dos comentadores políticos que têm Twitter, é possível calcular um posicionamento no, dentro do Twitter. Isto uh, é uma coisa muito recente, que depois poderão ver numa publicação minha que está prestes a sair, porque nós o que nós fizemos, nós, cons, nós conseguimos... Nós vimos que é possível, a partir do, do espaço, dos retweets dos utilizadores, Identificar posicionamento político. Ou seja, só olhando para os retweets, nós verificamos isto, é um, isto dou aqui um exemplo só uh, para o caso inglês, nós olhamos para o Parlamento inglês e para o mundo, para o mundo político inglês e vimos que os, os utilizadores que se identificam em relação a determinados partidos, ao Labour, ao Liberal, uh, aos Lib Dems, uh, um, uh, ao Green Party, etc que eles, os utilizadores, é possível calcular um espaço, que também é com base em embeddings, que se, que se colocam em clusters de posicionamento. E portanto, um utilizador aqui é do Labour uh, uh, aqui é dos conservadores, aqui é dos é do green party, etc. Isso pode ser também aplicado, obviamente, ao caso português, uh, e, e nós podemos ir buscar os tweets destes utilizadores e calcular a partir, comparando com os com os páginas, os tweets dos partidos políticos, PF, PSD, vamos imaginando, isto, é só, isto, isto não são resultados verdadeiros, é só um exemplo. Podemos ver qual é o posicionamento neste espaço do Twitter do autor. Pronto. Uh, esta, nova, esta nova versão, isto que contabilizei hoje, tem, uh, do, do arquivo para opinião, agora tem praticamente o dobro dos artigos, tem 166 mil artigos, já tem mais autores, 9.929 dos quais 700 foram identificados manualmente. Isto aqui é importante, porque é identificação manual? Porque é, é, um, problema, é um problema que eu tive na primeira emoção, porque há muitos ao, existem muitos autores com o mesmo nome em diversos jornais. E, portanto, se eu agregar por nome só, significa que... Uh, e, depois, se eu quiser fazer estudos sobre um determinado autor, e tenho que ter a certeza que aqueles artigos são determinada pessoa e não de duas pessoas com o mesmo nome, o que eu tenho que ter a certeza que aquele mesmo nome é de uma única pessoa ou são pessoas separadas. E, portanto, aqui é preciso fazer uma identificação manual e eu já, já identifiquei identifique, identifique os, os, os 700 autores com mais... Uh, uh, Uh, artigos uh, sobre se são a mesma pessoa ou não, não, isto de 700 é um número estranho, mas é porque é os, os autores que têm pelo menos 10 artigos, então resultam mais ou menos 700. E em termos de publicação, portanto o novo, o que novo, será o, o novo arquivo já tem 12 anos de publicação, desde 2008, e tem uma, aplica um, uma recolha agora diária uh, dos jornais. Uh, portanto, um, um final remark, um, Uh, portanto, o comentário político, nós vimos e uh, falámos sobre essa questão que é um, uma, uma, uma secção muito importante dos do jornais e do Média em geral, uh, que um arquivo digital deste tipo de memória contribui, que é fundamental para um, um, um, um melhor debate público e mais saudável, e o arquivo da opinião, o principal objetivo é oferecer esse tipo de ferramenta digital à opinião pública, Uh, com ferramentas de pesquisa, mas também com ferramentas de processamento na OAP que ajudam a compreender o corpus, uh, e mais detalhes sobre a criação deste arquivo estão neste capítulo uh, que irá ser publicado, numa publicação do Pasteur e editado da pelo Daniel Gomes. E é isto. Muito obrigado, Miguel pela tua excelente apresentação que é um grande contributo para a comunidade e para todos os que se interessam pelo processamento da linguagem natural e por estes temas esta apresentação ficará disponível para a comunidade e poderão aceder-lhes aceder a esta informação sempre em arquivo.pt barra café onde estão as, a memória também das sessões que realizamos muito obrigado Miguel e agora vamos abrir espaço às, às questões dos participantes e ao debate.